Cópia. <risos> eu tô cópia! Não sei o que é Mano, isso é uma câmera ou uma arma laser? <risos> eu sou, eu acho que é um sonar. Mas <risos> um é radar. Ele tá escrevendo, gente. No... Denuncia. O filme. Filme? Então é, Internet. alguma coisa ou é o filme. Internet ou filme? Filme ou filme? Internet ou filme? Fotocópio ou filme? Fotocópio ou filme? Gente, para de denunciar o Cara, eu, tipo, uma coisa é não escrever o que que é, outra coisa é não escrever tipo uma placa. Porra, deixa eu escrever a placa. Caraca, todo mundo denunciou! <risos> eu acho que ele... Não sei se foi porque deu no céu, não, não. Era cenário. Internet não, não. jogou. Cenário? Não, nada não. Caralho. Cenário com F? Ah, tá, tá. Era do cenário. Sim, então a placa era do cenário. Não tem problema. Ah, tá. Qual era a resposta? <risos> Interessante o cenário com F ali, não? Peraí, pô, Caraca, parar, ele, ficou ah, é. saiu, gente, ele ficou bravo e saiu, gente. Ele ficou bravo e saiu. Agora a gente nunca mais vai saber. A gente nunca vai saber a resposta. Ah, Aí o Guru desenhando, né? Ah, não tem como.. Pedra, quer ver? Mano. Caraca, como é que eu. Não, eu não sei aqui Eu vou muito Energia Citroelétrica Ah, ele voltou Voltou Queda, chegar, cachoeira, né? mano Queda, movimento Cataratas movimento. Era filmadora Ah, é um buraco secreto Filmadora, da classe, né? nossa Não tem mais o que fazer, gente, é isso aí Pequeno. Cachoeirinha. Não, não. não é. Você mó tapa no é microfone, piscina. gente. O teu nome? É Cadu. Cascata. Cascata? Nossa. Ah, o Golf mó bonitinho. Pô, mó difícil, né? mano. Você tem na sua piscina, eu acho. <risos> Cara é gol, você tem. Pera, oh, Tem uma cascata na sua piscina, velho? Ah, uma cascatinha, pô. <risos> então, <você> tem... <risos> como é que você não sabe? Ah, eu esqueci desse nome. Gente, é que você fez, tipo, vocês... morre um com catarata. Eu gente, acho que é melhor tu pular talvez, gente. pô. Vocês me perdoam. Mas olha... Linha. Não tá errado. Não tá errado. Que horror. Não. não. Tem que ser alguma coisa com pornô, peraí. Não. Ok. O que é que um PUTA QUE PARIU! Gente, eu não tenho nada a ver com o atentado. Tem a ver com isso ah, é aqui. São as torres gêmeas. O que que são as torres gêmeas? Não são torres, eu não animado. Construtura insegurada. Que edifícios. Que roupa lá? Para você escrever! DATRAN! resposta. É só um, é só um, não são duas. Então, não tá no eu não plural. sei escrever, pera. Ai, tem, porra. Acento na tu, tem acento, Nathan, tem acento, Nathan. O foda é achar o acento. Cara, eu não sei escrever, eu, eu disse a resposta, eu não sei escrever. Caraca, é que lá, eu sim, mano. Acabei. Já, tá, já tá explodindo antes do avião bater. Caralho, mano, eu demorei um século só pra dividir. Um pouco. Um pouco errado, mas. Eu pensei, eu ah, eu pensei que eu, eu pensei que não seria isso. Cara, como é que o Polar. Como é que o Natan não sabe escrever difícil? Eu... É difícil, né, velho? É Não. Não. Eu Meu falei, Deus. Eu, ah, eu esqueci de... que a palavra, essa palavra do Chia. Sabe o que é difícil? Fazer um edifício. Uh. <risos> <risos> uh, sair, é um passarinho isso. Que cara de retardado. Tá Incesto entrou no jogo. Incesto entrou, entrou, entrou no show. <risos> eu sei que eu tô sendo tão mas tá muito mais engraçado também. Que isso, gente? É o Nitron. Pessoa Nossa. Ah, já sei uh... Não, não, não, sei. não é noiva <risos> A gente eu tentou a mesma coisa noivo. Ô Nitro, entra no link aí que mandei Eu já tô, eu sou o Bola Bola <risos> Bola <risos> Bola? Sei lá, o que tava sozinho Caraca, bola, bola Bola Nossa, tem um cara aqui que tem foto Eu pensei que você era incesto Caraca o cara não vai nem terminar de fazer o desenho, cara. Tá acabando, viu? Pô, mó Isso fofinho, é. ele tá usando a mesa. Não, por que que tá.. Cara, só porque tá bonito não quer dizer que tá usando a mesa. Quem desenha bonito. Tá desenhando na mesa. vou ensinar vocês a jogar gato, que vocês vão ficar em choque. Eu de cara, desceu o próximo a desenhar, então tu vai se superar aí, ó. Desenho, se Acabou o bagulho, Pô, velho. Tá puta mó bonitinho o desenho, mas. É, então. Não Sim. dá pra saber o que é. Não assim <risos> de Era o que, era o que? Comenta aí Sei lá, era um... Abara. Era o Da Vinci ali, era Ah, acho não que tava no... ah, ele tava usando Ah, ele tava usando o mesmo assim não Ah não, desumilde, brinca, desumilde, desumilde Ó oh, galera Era um verbo Casar? Caraca, eu já tô em live há quase 4 horas, mano não Era verbo. casar, eu coloquei casamento ah, Como é que é a gente? Tá também. Tá legal, a verbo é vacilo, mano eu não acredito, é... mano, que era, era casar. Eu escrevi casamento, eu escrevi casado, eu escrevi, casado, noivo, eu escrevi noivo, noivo, noiva. Mas não, não escrevi casar. Nem pro ajudar a gente, pô, tá perto. É um adjetivo. Tinha que ser Ó, tel... <risos> oh, isso é do contexto, tá bom? Meu Deus do céu. Não acredito, é acredito acredito. Pariu, não acredito que eu certei isso. Puta que pariu, não acredito que eu certei isso. Ah, eu não vou sentar, eu não vou sentar. Rapaz, tá sacanagem. Não é pode assim. ser. Não pode ser, velho. Bola, bola perimbao, lá, perimbao, de luz. Nossa. Perimbal, perimbal da onde, Sandrão? É um adjetivo. Perimbao. É um adjetivo, perimbal. Você tá muito berimbá hoje, velho. Puta que pariu. Ele não tá nem rindo, mano. Brincalhão! Como é que vocês acertaram isso, mano? Mano, como é que vocês acertaram isso? É impossível. Só pela dica, pela dica. É, foi pelo bem. Não, vocês estão. Vocês estão de hack. É, uma dica que. Vocês estão de hack no gat. Brincalhão. Essa é uma porta? É uma árvore? Nisso, ah, você lá. sabe meus desenhos? Quais desenhos? Abacate um É difícil, é difícil Casinho Telhado Pub Sua mãe <risos> <bonito>. Sua mãe <risos> Sua mãe Parede <risos> <risos> Que isso? Nossa, era parede. Ah, é. Nossa! Eu não devia ter falado. Ai, parede! Cara, me fala do onde que a é parede. É uma linha. Por que, que, que, que é o sol que tem isso? uma cara? Tá dizendo uma. Meu Deus do céu, o que é essa coisa, velho? Tataruga é, é ninja. É <risos> Tataruga. Mano, é difícil fazer um desenho assim, né? Cara, o que o então. Caraca, ele só entra e sai, entra, e sai, entra e sai Eu só sei que eu tô na frente do fuseira Eu só sei que eu tô na frente de todo mundo, menos do uniforme Hein, né? que desenhos, cara? Você sabe meus desenhos? Que desenhos? E o gol, o gol tá em primeiro, o Gol sai desenho Eu sei um desenho que você fez Que me mandou, que eu acho que eu vou usar como ícone Mas eu não, não sei se vou usar o seu ou o que o outro cara mandou Pensando ainda Cara, o Facebook entrou de novo Acho que a internet dele tá ruim que isso, oh, mano? Quanto... Raio, que Pablo Vitória, que que é isso? Virou uma coisa totalmente fora do normal. Entendi. o que falou que tô configurando aqui, por isso que eu tô saindo em... Configurando o quê? Eu sou o cara que fez os rentais do pessoal. Que? ah <risos> É o cara que... ah Deve ter sido um dos, um dos caras que fez um rental do Gol. Desde não hora discord tem de memória 32 <rape> gente. <ref>. <garage> <rape jun Martinho> <tubibug> Cara, que porra é essa? Ué! É uma vampiro isso ali? <risos> Posso, cara? Hum. Não. Mano, deleta o, o desenho e faz de novo, pelo amor de deus. <risos> Ninguém vai acertar isso. <risos> Tá muito ruim. Mano, a batata não tá em carro, gente. Tá no server... PV. É no privado. PV é... Eu sou que é? o cara que fez as rentagens do pessoal do golaxo, do canibu. Eu larguei esse ramo, calma. <risos> Qual que era a resposta, mano? Qual que era a resposta, gente? O que, que era isso? Ninguém acertou. Não. Olha o que? O que o Polar mandou por mim? Ele mandou eu. Então. Não entendi. Ah não. Ah não, o Ted entrou no jogo, eu não acredito. Caralho. Eu não acredito que o Ted entrou no jogo. Aqui ó, é. é isso daqui, é um tá vendo? Aí eu. É, é uma é uma ação, ok? Aí você tem aqui, ó. Isso, isso, isso. Aí com isso daqui, você pega assim, ó, e tem, tem, tem essas. Essa Mano, cor, tipo, ó. E, é uma pessoa. Aí. Shh, tério, a gente tá tentando jogar gato, isso daqui que é uma é? tela. Ok. <risos> é o Bobby Ross. <risos> é, é, é o que o Bobby Ross faz. Só que... Só que... Uma das partes do que o Bobby Ross... É faz isso aí, Big Smoke. Acertaram. Dá uma que negócio. É, é uma técnica? <risos> é uma ação, seu arrombado. Tínica. Tintar. Oh, tá quase. Eu vi um, um pintar ali que tá quase. Tá quase. Quase! Quase! Lixo, lixo tá, tá, ó, em cima! <risos> Boa! Mano. Boa, Nata! Que que era? Que que era, mano? Ah, que Boa gente. cerâmica, Leal! Colorir! Ah, Nossa... Ahn... Dava pra desenhar Esse muito é mais é fácil. Dava pra desenhar Sim. muito mais fácil. é pessoal pessoa falava que não existia aí nesse jogo. E ó, se liga, o cara tem foto, mano. Caraca, o cara é profissional. É, é profissional. cara é profissional de gat. E vai carregar a gente. <risos> carregar a gente, vai ganhar, da gente? Ah não é. Globe Globe. Não, não. <risos> não, mano, Globe esse. Vamos reportar, repórter profissional. Ele é, Ele é muito profissional pra gente aí, ó. <risos> Porra, Ele desenhou já acabou, a gente nem viu. É pro player, né, velho? Opa, minha vez! Desenha! o cara. Que? Ah tá, não, porque parece um X, ali, assim, aparece no celular. É lá. porque tem muita pessoa jogando. Ah tá. Oh, meu som tá, tá bom. Tá normal. Nossa, Caralho, tá. eu acertei! Desenha um dragão, desenha um dragão. Caralho! Foi o primeiro, só sei disso. Foi o primeiro? Que esse Túnel? Zoera <risos> Um buraco Não, é, é... Aquele lugar do Fortnite, tá ligado? Toca É glue, gente <risos> <risos> <risos> É glu de barro Ô oh, mano, o que que o glue, Ele tava tá ficando Mano, é o um ninho, velho oh. É, clica o... clica <risos> Expulsar os olhos oh, no glube, glube. A Ceramica Leal tá jogando? Não sei, não vai escrever nada, Ele não deve estar jogando Ô Nicho! Oi? Qual, qual. Tá tendo live ainda? Tô, tô tendo live. Tá, pode, pode ter conteúdo apropriado em questão de fala. Depende, ó. Ah, o nicho o... ganhou. Ah, tá, então. Tá bom. <risos> <risos> <risos> <risos> nicho é campeão dos campeões. Campeão não, é Tem de 600 aí? pontos essa merda. Caralho, <risos> como assim? Por quê? O tá pular é maluco. Vou então, entrar. Ah, é meu, eu acabei de. Mano, eu entrei agora, tô no 7, não tem um. Não alcança Navegador, tá ligado? Eu é vou é porque ele é o mais perto de mim. Mano, se eu alcançar o Natan, ele tá 100 pontos na minha frente. Se eu alcançar o Natan, o que vocês me dão? Nada, você não vai alcançar ele, não. Mano, o Natan tá só 100 pontos na minha frente. Não, não é 100 pontos. Coisa, é o já desenhou 20 conta? vezes, eu não desenhei <risos> nenhum. já desenhou 20 Nossa. vezes. Tá PADUM! Inserto chegou. What? Caraca! Oh. Não, Caraca, como? Nixe, Caralho, acertei! Nixe. Todo mundo já acertou, foi muito fácil. Nijo, plantação! Não é, acabei de escrever plantação. É fácil porque. <risos> O negócio tá Não sei. Meu, pedrinho de rua, velho. Azulejo. Nixo, anda de carro. Mas uhum. tá, quem foi arrombado hum. que chutou essa porra? Ô, Nixo, onde é que tu anda de carro? Na rua. Caraca, dá dica não. Ele apontou pro um negócio Meu, muito. Isso. Mano, muito clickbait <risos> esse cara, velho. <risos> Meu, óbvio que é. Asfalto. Meu, calçado, o, velho O avenir <risos> Droga, eu é esqueci de apertar entra Aperta espaço em vez de enter. Bicho na BR não Rodovia, não é? Ai, meu Deus Autoestrada <risos> <risos> Autoestrada, é junto, droga Não, não é É com não, hífen não, não é isso. Ah, é só estrada tô... <risos> Aê, bicho! Na, Ô, na BR... A BR-101 é uma rodovia, não é estrada. Estrada é, estrada é não pavimentada. Você não... Eu fiz auto-escola, tá? Eu, eu sei eu a diferença. Eu retiro o que eu disse. Eu não vou chegar no mato, eu vou chegar no nicho, velho. Eu, eu sou oh. o nicho verdadeiro, tá? O nicho é o, é o Brand. <risos> ah, tem dois nichos. Tá, ó, tá vendo o nicho e o nicho verdadeiro? O nicho verdadeiro sou eu. O nicho é o, é o Ted. Tô, ó, Ted tô, não. Ranking, né? Ah, você entendeu? É o. <risos> Que coisa, mano. nem foi pesquisando o Google. Oh, moço! Caralho, cabeça de balão. <risos> cabeça de. É <risos> a cabeça do nicho, mano. Gigante, velho. Caralho, que é isso? Não, foi ofensa a cabeça gigante. Que merda. Ah, tá. Ah, ele desistiu, denuncia, denuncia. E porra, <risos> velho. O que que era? <risos> Tem que esperar passar essa. Esse negócio aqui de ser uma vez. Artesão? Caraca, artesão? <risos> <risos> Meu Deus, velho. Não, não ah, dá, mano. Um o cara, com Cara, <risos> não. não. Ah, tesão, ele tava pescando! O <risos> cara tá outra, viu? Borboleta. Eu não sei se eu borboleta. Não é a panela. Que? Ah, tá. Ah. Minecraft! Nossa, demorei muito, velho. <risos> Foi o primeiro. Ele tá dizendo na mó calma, assim de. <risos> Fazer bonitinho com a live, Urizada. Tá? Esse negócio sempre é branco um cadeal, galera. Ô, Nish, tem quanto na live? Hein? 33. 34. Late, tem que botar leite, ah? tem que botar leite. 34. Boa. É com o Golda Rush. Não. Antes a 200. <risos> tu vai vendo na live original, Nish. 30 pessoas. Roseada pelo Golda Rush. É. Não, mas foi roxado pelo gol. É, tá rosteando roxado, tipo quando ele roxou na hora. Olha isso, mano, ele pinta com calma e delicadeza. <risos> ele, velho. Olha, ele tem, tá até fazendo sombra legal. Não tô, não, tô dizendo que ele não pode. É, é legal, hein. É, mas será que ele é alta falando que não? <risos> não, eu não falei nada. Fala, Zack. Meu, esses caras nunca jogar uma ninguém. Motivação. Né, porra é essa? Tu coloca lente ele... Motivação pra quê? Tu coloca a lente ali. Ele... Caralho, meu. Caraca, mano, gente, não é muito difícil. Gente, óbvio que uma vez. Não, esse, pe esse pe pessoal pô. aí tá tudo, tá tudo a ficar, né? não é possível. Bunny? Ah, é vai escrever? Bunny. E é o gol, é o gol, é o gol, é o gol, é o gol. Agora pensa em qualquer coisa aleatória. Tipo, os desenhos do Gusto ah, são ah, movimentam. Um é, carro e no carro vai tomar... oh, Faz é tempo que eu não desenho. O que vai esse negócio pra mim, cara? É muito fácil, tipo. Balde de novo. Uh, eu sou muito foda. Ah, não sei como chama isso. <risos> Você não sabe como é que tu chama isso, falar? <risos> Beleza. Tá lâmpada, velho. Mano é aquele é meu nome, nome disso? disso? Luz! que eu passo o cartão, Nathan. É o que eu passo luz, cartão, luz. Luz. É o eu passo cartão. Não é! É quando É pra estar ligado ali. Tem que acender a luz como eu acendo a luz. Com o botão! botão. Alexa, uh. velho. Alexa, turn on the lights. Viu, velho? Alexa, o nome. Nicho, motivação, o Golden é. Rush. Mas é, pô, 30 e pouca é porque o Golden é Rush normalmente 20, tem não, 20, não, 20 quando Alexa, tá alto. turn on 15, normalmente. 12. Quando o Gol começa a fazer live e eu faço junto, eu fico com 4. Não, não, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Não sei, disso. Ah, ela tem muito analfabeto. Ué. Cara, como é que você não sabe o nome disso, mano? Ele, o que, que, que ele faz com o sinal? Velho, pisca, pisca, velho. Mano, ele interrompe. Boladinha, velho, boladinha. Tuts, tuts, tuts, tuts, tuts. Oi, C só acertou. Obrigado. Tava na minha cabeça. Verdade, Bem fácil. Se é, tivesse não, as não é, alternativas, cara. tá ligado? Eu, nicho, tipo assim, pode botão, ajudar. interruptor, aí eu saberia que era interruptor. O Nicho, tu não pode ajudar ainda. Caralho, tu falou pro o Polar, não? Não, mas Ô, não velho, não o eu escrevi na hora. Escrevi na hora. Você fudeu o Polar. Eu tô na frente do Polar, ele Velho, O nicho não ajuda, o nicho Interromper é muito óbvio. Eu tenho que passar o tá, print. Tá Nisho, eu tenho que Eu tenho que chegar no 100, <risos> entendeu Eu tenho que passar deles. Ai, velho, é óbvio, óbvio, é óbvio. Dromedário. <risos> Droga, tá? verde, velho. Que isso? É Meu Deus do céu, velho. Que porra é essa? Caralho, moleque. o Polar É o <risos> cachorro do Ben 10. Do ben 10. Ben 10. Que <risos> merda é A essa? é A boquinha dele. Como é que é aquela parada lá que tinha no... Caça-Fantasmas, velho? Não, é foi... O Que? Ah, não, foi fácil agora depois que eu dizer. Ectoplasma, não, ectoplasma. É ectoplasma, <risos> é ectoplasma. ectoplasma. Tipo. que, <você> é? que <risos> desenho ah, lindo. Ah, tá. Caralho. Agora que entendi. Puta que pariu, bicho. Ah, é um animal, o cara é Ganso um morcego, Ganso com cedilha. É tipo, um bicho. Mano, um belo verde, velho. Pterodáctilo. Que é errado aí. <risos> <risos> Eterodatilo, mastodonte Mano, dromedário, velho Mano, mano, ele tá falando Posso jogar com vocês, já não tá jogando Ele tá jogando Mastodonte De Nurex <risos> Gente, tá ele ele voa e é só pra fogo, gente Não é muito difícil É, velho É um, é um game, velho to... gay. Que isso, todo todo Dakar já acertou, né? É, já. É, o, é o dragão, pô, gente Dragão Mãe de alguém, caralho. <risos> <Você joga aí. risos> Mano, o carro sabe escrever é dragão, véio. Começa com um A e termina com E. Agora é o oh, Shadman's oh, V. Ele é desenha com mesa. Shedman's V. Shedman. Então, Shedman's V. Beleza. São cocô. <risos> <risos> <risos> Que arte conceitual, velho. Pera aí que vai dar um bagulho no microfone pra mim. Uh... What? Ah, tá. Boa! Oh, yeah. Calma, oh. Come on, acerta o errado, <risos> velho. O cara voltou pra fora. Mano, isso aí já não é mais o que é, né? É tipo, já nasceu, hein? Não, é, não é... Mano, que? mano, mano, é uma pipoca, velho. Mano, não é o que era, porque já, já virou outra coisa. Não não, não não, Então, mas não é o que era, porque já é outra coisa agora, entendeu? Ah, mano, o que é um é... ponchinho verde num balde de pipoca? Evilha! <risos> Essa aqui é minha, minha atual. É Ô, tô com uma vontade de comer pizza. É o Brandes aqui, tô? Eu também. vou sair. Ih, passei o Brandes. Caralho, ainda bem. Passou ah, o Brandes, é um... o Brandes não tá nem mais na partida. Ele não chega no do Cara, Gular, por, por que, que você oh, colocou 300? Gular, por que, que você colocou 600? A gente vai ficar aqui até amanhã, socorro. A... 600, 600 pontos 600 pra pontos. ganhar. Ah tá, chega a 600 pessoas. É, já tava 600 quando eu fui a sala, só que eu não mudei. Eu não sabia, não tinha noção. A gente vai morrer... Gente, ó, vocês vão morrer, velho. Ah, isso é o desenho do... Velho, eu já tô no top 10, culizada. Tô chegando. Eu não vou aguentar não, gente. Nem eu. vou sair daqui a pouco. não aguento mais jogar GAT. Não, Fortnite não. velho Fortnite eu topo. Eu topo Fortnite sim. Overwatch também, Overwatch também. Não, Overwatch não. CS também. Aqui, ó. Eu topo Fortnite. Ah, não tô desenhando, velho. É a casa. Aí. é o quarto do Nathan, velho? Uma creche. Aí o pai foi embora. Nata, tá tu bom. não tem que. Nata, Shield, tu não pode. Cala a assistido. boca, para de narrar, ah, mano. O é, cara vai não... contando história, velho. Para, para, Nathan, para. Caralho. O que, que é isso? Aí alguém ficou cuidando. O que, que é? É uma profissão. Para, mas Nathan, dá de, de dar dica, ah, mano. Dica denuncia, fica, Nossa, eu vou mutar de o Nathan na vez dele. Denuncia, denuncia. Não, denuncia, denuncia. Não coisa, denuncia, denuncia, denuncia. Tem que denunciar. Denuncia. E eu fui primeiro a acertar, mas o certo é certo. tem que denunciar. Ele desenha um bagulho maior, merda. Quatro palitinhos. Refutado. Vamos. Cadê? Volt kick no Nathan. Cadê ele? Eu não Bora, tô achando, para, para. achei. Uh, vou passar lá também. Ignorar, denunciar, denunciar. Motivo: não, não, não, não. burro, enviar. é eu... burro, bota. Botou o nicho. Porra, essa, velho. Envelope, ah. ué. Pior que eu achei que era, meu nome. Que desenho? Ai, fude, velho. Na correia, velho, que porra. <risos> As caras das pessoas engraçadas. <risos> <risos> Tô muito feliz. Mano. Ai, ah, vai coloca a letra perto do C, eu não sei, é, colocar um E é no bem final bem. não vai adiantar nada. É carta ou... Que carta? Deu dica, deu dica, denuncia. <risos> Mano, é uma carta. O que que... que, que... Só, não, não dá dica. Pera aí, o Joe é a ouvir. carta. A o Joe? Não, ninguém acertou ainda. Não, Tem um é lugar. só o Joe, é mas não eu sou eu. Eu sou o Bola Bola, só lá embaixo. Tá bom. Ô, oh, tá escrevendo, denuncia. denúncia Danuncia, denuncia, denuncia, denuncia. On. É que eu que eu Não on. sei, gente. Um convite. convite, nossa. Nossa. Eu podia desenhar um bagulho de festa, sei lá. Sei lá.